pessoal, eu sou o Otávio e a gente está montando a PrinterBot. Hoje o passo que a gente tem aqui é para montar essas três pecinhas juntas. O desenho mostra essa grandona também, mas eu acho que ela só vai ser usada no próximo episódio. Vamos dizer que a gente está no passo 4. Então vamos dar uma olhada aqui. Ele pede aqui para a gente conectar a peça 1103 na 1102. Então, usando parafusos M3 de 16, são esses caras aqui de 16 mm e a respectiva arruela, rosca, sei lá. Porca. Vamos lá. Então vamos ver, no primeiro desenho aqui na Primeira imagem é a imagem das peças, a segunda ele mostra aqui é, como que é o encaixe. Então vamos tentar seguir aqui. Ó. Eu tenho que pegar esse carinha daqui, encaixar aqui. Vamos ver se a gente acho que precisa colocar um pouquinho de pressão. Mais tranquilo E aí ó Você tem que enfiar Essa porquinha aqui ó Bem aqui nesse buraco E aí você vem com o parafuso aqui por cima E rosqueia Tranquilo né? Eu acho que esse foi o mais molezinho. Ah, aí tem uma segunda parte que é juntar a 1104 a essa montagem. Então, ó, aquela senha aqui. Com então eu tenho que vir com essa peça aqui. E aí, onde está escrito top, fica pra cima. A gente encaixa aqui. Aquele negócio, um pouquinho de força, um pouquinho de cuidado, mas fácil, molezinho. Então, matamos esse passo. Então, vamos para o próximo, no próximo vídeo.